Gente, olha, olha onde nós estamos aqui, ó. Nada mais, nada menos, igreja matriz do centro da cidade de São Simão. Olha que coisa linda! Essa construção totalmente restaurada. dá para se ver que é muito antiga, mas foi totalmente restaurada. Se deve ser lindo demais por dentro. Olha só as escadarias. Vai saber quantas histórias. Quantos casais se uniram aqui e construíram as suas famílias né, através do matrimônio aqui realizado nessa igreja, né? Olha só, que maravilha! Eu sempre fui muito admirador de patrimônio histórico, né? De coisas que foram construídas há tanto tempo atrás e hoje estão restauradas, estão mostrando a, a sua dignidade, a sua história para as novas gerações. Muito bem zelado, muito bem cuidado. Aqui do lado aqui tem uma praça que não deixa a perder pelas outras praças de São Simão. Muito bem zeladinho. Olha só. O verde é coisa em primeiro lugar. Parabéns ao senhor prefeito, eu não sei quem é. Mais uma vez estou dizendo aí que eu não sei quem é. Não tem envolvimento com política nenhuma. Mas muito bem zelado parabéns prefeito parabéns a quem está na direção aí dessa cidade pois me parece que o zelo é acima de todas as coisas aqui né que eles garantem aí uma cidade muito limpinha muito bem zelada eu fiquei impressionado de ver essa igreja tão bem zelada dessa maneira que acho que é uma das únicas cidades aí nem ribeirão preto tem uma matriz tão bonita tão bem zelada eu vou pegar imagens de outro outros ângulos da igreja, para poder você ver como é bonito isso aqui de perto. Olha só, olha o sino tocando, gente. <risos> que legal, parece que nós tivemos sorte aí até nisso. Na hora da gravação, aí o sino deu uma tocada. Vamos lá, vamos atravessar a rua, pegar imagens de outros ângulos para você ver aí de pertinho aí, essa linda matriz de São Simão, São Paulo, Brasil. Olha só gente, aqui nós estamos aqui de outro ângulo, né? É, de outra parte aqui. O prédio é muito grande, é claro que não dá para pegar tudo uma vez, mas passamos aqui para esse lado. As escadarias é espetacular, é sensacional. Uma igreja dessa uma cidade tão pequena pequena mas está muito bem cuidada né gostei mesmo gostei do lugar mesmo e depois vamos fazer algumas imagens também lá do lá da da onde estamos hospedados né e apesar de ser um lugar simples parece ser muito bom olha aqui aqui do lado tem algumas estátuas que é o perfil da igreja da igreja católica e vamos virar um pouquinho a câmera aqui. Olha lá a praça lá do outro lado. Ó. De todos os lados aqui tem praças maravilhosas, sombras. Essa, eu estou aqui debaixo de uma linda árvore, provavelmente pelo tamanho centenária também. Olha lá, muita sombra, muito arvoredo. Aqui o, ca o calor deve diminuir bastante à noite por causa dessa, desses arvoredo, né? Evidentemente. E deve fazer um efeito muito bom. Árvores para todos os lados. Essa igreja aqui, quando está aberta à noite, à noite deve ser espetacular. né Deve ser um espetáculo. Vamos pegar mais algumas imagens da outra parte do, do templo. Vamos lá. Olha só aqui. Ó. Estamos aqui do lado de trás agora. Olha o tamanho disso, gente. É espetacular. Parece um castelo. olha só, vai até ali atrás, ó. incrível que foi totalmente restaurada, você pode observar que é muito antiga, mas está restauradinha, está bonitinha, um zelo tremendo, aqui um pequeno, tipo um jardim, né? que toda a igreja, de, da, da igreja católica tem. Vamos tremer um pouquinho as imagens, mas vale a pena. Vamos andar um pouquinho aqui para o pessoal ver. Estamos andando aqui pelo pátio do lado de trás da igreja. Lugar. Tem alguns lugares aí para estacionar os carros. Provavelmente alguém que trabalha na parte operacional da igreja, está estacionado aqui. E aqui é o lado de trás do templo, olha aí cigarras cantando para todo lado isso aqui parece um bosque olha que coisa linda gente cigarras passarinhos e tem uma armação aqui que eu não estou entendendo o que é isso deixa eu aproximar mais né? deixa eu ver o que é isso Ah, é o tipo de um. Não dá para entender muito bem, não, mas deve ser coisas da igreja também, né? Eu, como não foi criado na... na igreja católica, eu não entendo muito bem. Esse aqui é uma placa. Deve ser identificando, né? O que vem a ser. Olha aqui, isso aqui é toda uma praça, todo um aparato, uma, uma área verde, atrás do templo. Muito lindo. Olha só. Estamos andando aqui, ó. Você pode ver do lado aqui, essa é a parte traseira da igreja matriz de São Simão. todo lado que a câmera pega, pega verde pega árvore pega contato com a natureza, lindo demais hein? lindo, lindo, lindo não sei quem é o responsável por conservar tanto verde aqui mas tá de parabéns, olha só mais uma fonte é uma pena que parece que falta muita água aqui, ainda, porque o pessoal geralmente desligou todas as fontes existentes na cidade, Eu não achei nenhuma funcionando e tem algo interessante aqui né Estou é, vendo aqui atrás aqui. Olha só o que vem a ser isso? Uma praça? Ou... Parece uma escultura, alguma coisa parecida Parece uma escultura de um dinossauro Vamos aproximar mais um pouco né? Coisa brava isso aqui Parece um dinossauro esculpido na pedra Olha aí Que interessante Olha só acho que é uma areia aqui, aqui para a molecada brincar provavelmente é isso mesmo fizeram uma uma escultura gigantesca aqui ó olha só Se não estou enganado é esculpido na própria pedra olha só que coisa braba hein mas ficou ficou diferente né o templo mais uma vez aqui para o lado de trás Igreja católica né, é, convenhamos né, que é uma igreja que tem uns templos muito bonitos, muito bem feito, né? Uma estrutura muito grande. Todas elas parecem um formato de castelo muito perfeito. Vamos até o, a parte de trás dessa escultura, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada o que vem a ser direito isso aqui. É, eu posso estar enganado, né? Mas. E parece um dinossauro esculpido, não? Olha só isso. Olha até ser que eu me engane, mas eu acho que é isso mesmo. Não tem ninguém aqui para se informar, mas... Deve ser mais ou menos por aí. Muito bem. Mais uma vez vamos ficando por aqui. Já já voltamos com mais imagens. Gente, olha só como é que é impressionante aqui o que tem de casarão antigo casas bem reformadas, bem restauradas. Olha só essa que coisa linda. Dá a impressão que isso aqui é da época dos barão ainda. Ó. Olha isso. Olha a estrutura disso. A maioria das cidades já destruiu o seu patrimônio histórico, né? É poucas cidades ainda que conservam aí o seu patrimônio, a sua história dessa maneira. Eu estou mais uma vez na frente de outra praça filmando esse belíssimo casarão. E parece que é uma escola, né, pelo que eu estou vendo ali. Mas assim mesmo não deixa de ter sua beleza pelo seu tempo que foi construído. Lá embaixo, mais belíssimas casas. A maioria das casas aqui, tudo patrimônio histórico. Aqui os passarinhos cantando nessa belíssima árvore aqui, olha aí. Acompanhando aí o som Essa é São Simão, né? Cidadezinha do interior de São Paulo Com as suas belas imagens Aqui muito pernilongo pelo, pelo que eu estou vendo, né? Vamos passar um pouquinho aqui Estou a, logo abaixo da matriz Olha lá Muito mosquito nessa área, né? A prefeitura vem tomar cuidado aí com a dengue, né? Apesar deles cuidar bem dos jardins e tudo mais, mas tá, tem muito mosquito estranho. Dá a impressão que estamos aí na beira de um rio. Vamos entrar um pouquinho nessa praça aqui, né? O pessoal ver mais um pouco. Vai tremer um pouquinho, evidentemente. Estamos andando. Mas vamos mostrar mais um pouquinho, mais uma praça. Aqui de São Simão. as suas belas paisagens já passamos até da hora do almoço né, que eu fico impressionado quando vejo trabalho para fazer e acabei já passei até do de comer mas mais tarde a gente come vamos fazer as nossas filmagens primeiro né? olha aí mais uma fonte ali seca é o que eu falo deve faltar água nessa região porque senão eles não iam deixar. Mas falta não aqui, ó. Tô vendo aqui que tem uma torneira aqui, ó. E tá pingando água, inclusive, né. Não sei qual é o mistério de, da fonte não ter água, então. Isso aqui é um banheiro, alguma coisa assim? Não. Olha só que interessante. Aqui... Vamos descer mais um pouquinho. Muitas palmeiras, né? Olha lá. Belíssimo, né? Realmente é muito belo. Praças, igrejas, casarões. São Simão oferece uma, uma beleza toda especial para quem gosta da história. Que eu sempre digo, né? É nós aqui do presente não estaria aqui se não, houvesse uma, se não houvesse uma história, se não houvesse um passado maravilhoso que foi construído aí pelos nossos pais, pelos nossos avós. Olha aqui, mais uma fonte, infelizmente seca. Mas eu vou procurar saber informação sobre isso aí, por que todas elas não jorram água aqui, né? Se é realmente a falta d'água que atrapalha. Olha que belíssimo casarão ali, gente. Uma mais bonita do que a outra. Só Deus para saber a época que foi construída, né? E tanta beleza. Olha só. Gente, eu vou parar de gravar um pouquinho, que eu vou tomar um pouquinho d'água. Já faz horas que estamos andando no sol sem água. Já voltamos com vocês. Vamos lá.